Misericórdia, eu não aguento mais. Gente, eu não aguento mais. Que o povo não para de mandar mensagem. Helena, quando é que custa o Steel Frame? Aí você sabe o que eu faço? Ah, eu faço toda de sacanagem mesmo. Se você é uma pessoa, não vai começar assim não, viu? Eu falo, quando é que custa ver, Maria? A pessoa não sei. Eu é ah, pois é. Gente, o que que acontece, tá? E se você tá assistindo esse vídeo, é importante você entender. O orçamento ideal de Steel Frame não existe. Existe o que é ideal pro seu cliente. Existe o que é ideal pra você que quer construir. Isso não existe. E por que que eu tô falando isso com propriedade? Meu nome é Helena, conhecida também como Dama do Gesso. Tô já no mercado de 13 anos, pois é, tempo viu? Tô aqui já no YouTube, já tem um tempinho se você ainda não tá curtindo o canal, curte se inscreve, etc, dá aquele oi bacana pra mim nos comentários se você também por acaso não tá sabendo, nem nunca viu, eu tenho uma lista de WhatsApp que manda também conteúdos exclusivos que você não tem no YouTube, e lá no Instagram também, amoria. é conteúdo pra todo mundo, pra você entender direitinho como o sistema funciona e você nunca mais me com aquela história, ai qual é o orçamento ideal que eu deixo de preço pra oferecer no meu mercado? Isso não vai acontecer, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, primeiro ponto que você tem que entender O steel frame ele pode ser muito barato ou ele pode ser extremamente caro E por que que isso? O nosso sistema ele funciona com camadas em que primeiro tem o meu esqueleto eu tenho uma estrutura que tem que resistir ao carregamento. Se ainda você não sabe, a gente tem outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? O steel frame, ele é um sistema estrutural. Então, eu tenho aquele esqueleto, aquela estrutura, que tem que ser o mesmo para todo tipo de construção. Tanto as mais baratas, quanto, mais barato, quanto as mais caras. Ele tem que resistir. Não é porque eu vou cobrar mais barato que eu vou, mexer no cálculo estrutural não, viu? Então, a gente tem primeiro o esqueleto. Isso é o steel frame. Em seguida, o que, que a gente tem? E aí vai a variação de preço vai a história do orçamento ideal que você precisa entender. E você vai anotar isso agora. Você vai anotar e você vai colocar ele em prática. O que que acontece? A gente tem o nosso esqueleto e de parede, de piso, de telhado, de teto. Em seguida, o que que a gente tem? A gente tem os sistemas de fechamento. E isso é interessante quando a gente começa a trabalhar com o sistema construtivo industrializado que é o, que é o, que é o Steel Frame. Ele é composto por sistemas e subsistemas. A gente tem, então, nosso esqueleto né? da parede, piso e telhado e a gente vai pegar os fechamentos. Dele. os fechamentos deles podem ter diferentes tipos de desempenho com relação à resistência mecânica, resistência ao fogo, resistência acústica, resistência térmica, durabilidade. Cara, é muita opção. Então a gente tem diferentes tipos de fechamento, tanto para as áreas externas quanto para áreas internas, quanto para o piso, quanto para o teto, quanto para o telhado. E é aí que vai a nossa diferenciação de preço. Quando a gente fala da construção tradicional, como é que é? O preço varia de acordo com o que o pessoal fala? Do acabamento. Ah, botar granito, porcelanato de 10 reais, porcelanato de 30, 50, que seja. Esquadrilha de alumínio, esquadrilha de PVC. O preço varia nisso normalmente. Só que no steel frame, o preço não varia só nisso. No steel frame, a gente fala que o preço varia também nos nossos fechamentos. São as placas que a gente bota para esconder a nossa estrutura. E além disso, ainda tem os sistemas de acabamento que também mudam. Mais um ponto que muda. E isso você deve falar, ah, Helena, que merda. Então é confuso a Bessa fazer um orçamento de steel frame. Não, confuso não. Faz no momento que você entender o sistema. Entender os materiais de fechamento, os materiais de acabamento. Molezinha, viu? Pianinho. Pianinho. E isso que é fundamental pra você. Você precisa entender como é que essas coisas funcionam pra você conseguir fazer o seu orçamento ideal. E o orçamento ideal não é um preço fechado pra todo mundo. Mas cliente pra cliente. Tem cliente que quer um negócio rápido. Tem cliente que quer um negócio que não escute nada. Tem cliente que quer economizar ar-condicionado. Tem cliente que quer sustentabilidade, quer ecologia. Tem cliente que só quer um negócio que, tipo assim, dure a vida toda e ele não precisa fazer manutenção. E a gente tem solução pra tudo isso, você acredita? isso, a gente tem solução. Olha, eu só vou te falar que pra tudo isso a gente tem. E isso que é o mais importante, você precisa conhecer. E é isso que eu falo até para as pessoas que querem trabalhar com sistemas de construção a seco, que talvez seja o seu caso ou não, tanto faz. Também se você já trabalha, eu vou te dar esse recado. Meu amigo, estude. Estude porque a gente tem muito material e o mercado está em constante evolução. Toda hora lança a porcaria de um material novo. Misericórdia. Toda hora lança um material novo. E aí a gente vai ó... Amanece. Então não dá pra parar de dar nunca e nunca você vai ter só uma resposta. Você pode ter mais de uma resposta, mais de uma solução e você vai adaptar o seu preço para o seu cliente, a realidade para o seu cliente. O sistema é um sistema maravilhoso que te dá várias indicações. E o que, que eu posso te falar? Você quer saber sobre todos esses materiais? Ai, Helena, eu quero saber todos esses materiais, o que, que eu faço, meu Deus! Primeiro ponto, acompanha aqui no YouTube que eu tô sempre mandando vídeo. A gente tem vídeo de segunda a sexta, cara, é muito vídeo. E tem mais de 50 vídeos, não vai falar que já viu todos não, viu? Além disso, o que, que a gente tem? A gente tá lá no Instagram também, materiais completamente diferentes do que a gente tem tá aqui. Tem um blog lá no site da Dama do Gesso, damadoges.com.br E por último, você também pode entrar pra minha lista de WhatsApp e falar comigo lá dentro, gente. Olha só! E também receber conteúdos exclusivos. É muito conteúdo, é muita novidade. E essa é uma dica preciosíssima que você vai ter pra conseguir acompanhar todas essas funções todas as coisas novas que a gente tem. Se você quer entrar no mercado de verdade, se você quer fazer um orçamento perfeito, bonitinho, e acertar o preço na mão, vem comigo que a gente a gente vai longe. Brigadão, não deixa de dar seu curtido. Se inscrever no canal e compartilhar com os amiguinhos desse vídeo. você já compartilhou, então vai lá. Beijinhos, tchau, tchau.